Bom dia pessoal. Aí o peão vem para outro país, né? Compra essa esse biscoitinho assim. Que lembra? Lembra que Goiabinha. goiabinha. <risos> Daí você vai comprar, né? Deixa eu ver o nome do negócio aqui. É, é Big, Big, Big Bars. Big Bruce. Bars. É. Fig. É Fig, é Fig Bar. Fig, deve ser figo fig então, Bruce. né? Ah, mas precisa tá com gosto de ameixa. É, é, é uma mistura, é aí você mesmo. come pensando que é goiabinha, que tá é a cara do bicho, né? ó Você olha assim. É bonitinho, gente, Ó, só gente... não é vermelhinho, a mas a é gente... preto. Aí no Brasil a gente conhece aqui como o quê? Como goiabinha, né? Aí você pega o trem, como tem um gosto de figo, com a ameixa, tudo estragado. Sereia. Troço estranho. Você falou sereia. Mas, mas valeu, valeu o relato aí, só é. pra vocês entenderem que às vezes a gente compra um, uns gato por lebe aqui, que nem uma vez eu comprei aqui um, um troço que parecia... Eu pensava que era... A gente vai comprar, não. É, a tal Tortilha lá, mas eu pensei que fosse... papa pamonha. de milho. Pamonha de milho, né? Porque tava cerca de milho lá. Comi o um troço cru, o negócio era fubá. <risos> era fubá ensocado. É E esse... Esse negócio que o Leandro falou, eles, eles costumam muito comer aqui frito, né? É. Aí, frito... Com... Você passa na chapa, e você coloca mel, coloca... Não, não é nem chapa. Aquilo ali é frito mesmo. Frito o que mesmo. você comprou é na chapa. Ah. Mas aquele que a gente comeu cru... <risos> se fa... é, no óleo bem creme, como se fosse fritar um pastel, bastante óleo. E ali depois você joga é, o que você quiser, queijo, pra derreter por cima. E assim vai. Aqui eles comem isso todos os dias. Não é ruim mas também não é bom um gostinho assim amargo é, né? e também não é aquela coisinha aquela massinha dura é isso que eu falei Leandro é. vou dar uma segunda tá, chance tá, tá, para tá. esse produto ele, ele, ele meio que que amor é não sei se é porque tá velho esse trem velho <risos> tá né tá na validade Ó, 6 do 12 2017 tá na validade mas tá é, a gente vai aprendendo assim aos poucos né é verdade Conhecendo, dando muita cabeçada, provando já... alguns produtos cruz e jogando fora. Você já mostrou café pra eles? Acabou o café. Hum. Tá. Depois que a mais café aqui, que tem um, um brasileiro que tem uma fazenda aqui, em Pernambuco, que ele faz uns café e torra, parece amendoim com gosto de café, vocês Você não tem noção. Não, Leandro. Falou no vídeo de Sandro. No vídeo de Sandro? É. Ele provou. O Sandro teve aqui. Ah, tá, eu não vi o vídeo todo. Fala então, galera, só pra mostrar pra vocês aí o... esse biscoitinho aqui que eu achei estranho Mas, ó, pelo menos uma coisa ah, lembra vocês da você acabou já falou também. Nutella de pobre, lembra? Isso aqui pelo menos é bom, cara Esse aqui pelo menos, ó Esse aqui é, é, é... lembra realmente Nutella, cara, bem gostosinho, valeu? Depois a gente volta com mais notícias do Panamá Um abraço Oi, gente! Como de costume, fui no mercado e vi uma coisa bem interessante na gôndola. Eu vi isso aqui, ó, Aloe Vera King. Leandro virou para mim e falou assim: Filha, Aloe Vera, né? Aquela planta. Eu falei assim: Leandro, essa plantinha aqui que eu só conhecia como babosa, né? Passar no cabelo.' Aí Leandro falou assim: 'Vamos levar para experimentar?' Eu falei assim: 'Vamos. Então, vamos lá, vamos experimentar isso Eu não faço nem ideia do que seja isso. Nossa, tá o cheiro é bom. Cheirinho de tutifruti. O, o cheiro é bom, mas. Ai, meu Deus! Gente, olha só, é, vocês sabem que a babosa é aquela planta. Ui! Goismenta! Ai meu Deus! É aquela planta gozmenta fedida toda a vida, mas ó, até que o cheiro é bom. Experimenta! Meu céu! Não pode cuspir não, hein? Nossa! Tá, você, você só molhou a boca, dá um coladão! Dá, dá. Puxa, puxa essa babózinhas aí, ó! Gente, sério! É muito bom! Tá, mas puxa, puxa a babozinha, A baba, como é que tá a baba? Não fala isso! É porque o gosto... É, o Leandro vai provar e vai falar com o que se parece, mas tem um gosto muito familiar. Bebe só, Leandro. É, eu tô pegando aqui o... O forno. Nossa, não, aqui, deixa na luz minha achando, olha como é que eu é bagulho. É, ela é, tem, um... é, tipo uma gelatina. A mas é gostoso? É, muito bom. Eu gostei, eu amei, eu só vou comprar dele. Olha isso, como o gosto é familiar. Voz, ah, não, é... é um gosto familiar, eu só não tô lembrando do que parece é ser uba não é uba então, é alô experimenta aqui é espetáculo da vida real, não é mais de cabelo não vai, tangerina. Hum? Tangerina. Tangerina. tangerina tangerina mãe, mãe, mãe grava ela tá que é isso? Babosa. É. Você acabou de tomar? Não, Não você acabou de tomar chupo de babosa. A mesma babosa ia que ia passar no de cabelo, de cabelo, a gente achou que é. você tomar Agora você vai nutrir o cabelo de dentro pra fora, viu? Isso é Panamá. Você nutre é. o cabelo de dentro pra fora. É uma maravilha. É bom, é bom mesmo. É bom É bom, bom. mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. É na garrafa É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. É é bom. Então, gente, ó, eu tomei, aprovei. Todos tomaram, aprovaram. E muitos falaram que tem gosto de uva. Mas é sério, gente, é muito bom. Eu é. gostei até do bagulho. Você gostou? Até é. Se você for se você comparar o que você tá tomando com a babosa, fica meio esquisito. Mas é muito bom. Eu... Leandro, como o Leandro já, já é de costume, só vou comprar esse agora. E o bom é que tem vários benefícios, tá, gente? Depois vocês procuram aí no Google, ó, e vê o benefício do Aloe Vera King, que tem bastante benefício. Agora vai ser essa Vita Milk aqui. Eu comprei pensando que era Nescau, porque, né, dobro, choco, shake... Vamos lá. Tá, e pra você, o que, que é isso? Mescau, então, leite é, com... então, é. eu comprei pensando que é um nescau, sei lá. Nescal, né? Porque como eu amo nescal. Eu, pra mim, isso aí é, é tipo um AD de chocolate, leite de, é suco ah, de soja é de chocolate. De chocolate. É. É. Pouco é concentrado. O... Vamos lá. Tem cheiro de chocolate? Claro, né, de chocolate. Hum. Uh, no começo, você tá pensando que estar tá bebendo nescau mesmo, mas no final, amarga. Eu não tá. Eu acho que esse trequinho aqui, esse amarelinho é soja. Eu hum. não gosto de soja. Tá escrito leite de soja ali embaixo, né? só que não existe leite de soja, é suco de soja, Isso, né? Isso, então, eu não gosto nada de soja. Então, como eu não li, eu só li o Vitamilk e o Choco Shake... O que? Não, você vai experimentar não? que? quê? Oh, é, não, você experimentou ontem o um suco de babosa comigo Você é a dona do canal Não, eu sei, mas você é meu marido uh -huh. Uh -huh. Não, a minha vida em Panamá significa também nossa vida em Panamá Assim Tá escrito toma. sua não. vida em Panamá Não a minha vida. Experimenta Experimenta Eu não sei porque que ela arruma tanta treta O negócio é são... Olha que bom como eu falei, adeis de chocolate. Mas não é a É uma adeis sem açúcar, filha. Mas aí, e o final? O gosto da soja, o gosto da soja... Ai, assim, eu não gostei. Leandro, hum. Leandro, pelo amor de Deus, Leandro. É como eu disse, você é fuzileiro, você bebeu água não, suja. Não, é mesmo assim, mas não é... Não é questão de gosto, não, porque se for ruim, eu vou falar que é ruim, tá? Leandro, mas você é preparado pra isso, meu bem. Tipo assim, tem que gosto de madeira lá no fundo? Não, eu nunca comi madeira. Você já... Você já comeu madeira? Aí tá vendo? Vou ser preparado para tudo, meu bem. Normal. Ah, não é nada. É para de fosse... tomar tudo. O meninos vai experimentar também. Aqui, mas ali é como se fosse suco de adeis, né? Suco de soja que é o adeis, sem açúcar, sem aquele adoçadinho e com chocolate. Simples assim. Que horrível. Quem quer provar aí, cara? Vai querer, Andrew? Tudo não, né? Não, dá uma coisa. Olha só, desce maravilha, mas olha o final. Hum. É mãe. Esqueci a caixa de, de Nescal. É igual esse ah, mesmo rosto, é. aqui no final é, é a. Viu? Amargo? É não tá amarga até agora. Não é amargo. É, amada, é, é um gosto estranho. Farinha. É, certo. De não. trigo. No final. É de quando bota mais água do que leite? É, é como se você pegasse um leite desnatado com água. Tem as parinhas de no final. Bota tudo, bota tudo. Tá, mas aí depois... É, nozinho... é no final, meu filho. Aí a gente vai continuar a coisa tal. É tipo, tem a ver, a, a, a nozes, nozes... No final eu fico um gosto, porque gosto de nozes. Gente, soja. Isso, isso mesmo. Noze, é. Noze é a soja, nozes. Nozes né? é verdade. Hã? Eu senti bastante é. de... parece trigo. Parecido parece com soja. So... <risos> é parecido com soja, né? Tem já veio. Então, gente, ó. Já a lei Oh, né? chega! Tá bom. Vai, mata logo aí. Não, não, olha só então, olha só. Aqui parece eu só. só. Tá olhando, a gente tá olhando o sol. Vai, é agora toma o resto. É. É. É. Bora. Tá pensando que vídeo do YouTube é fácil, Tia? Então, gente, eu não gostei disso aqui, não, tá? bom, toma, toma, gente, toma. Não, tá bom, é só, é só pra experimentar É bom pra mesmo. saúde, vai, não, vai, vai, mata, mata, mata, mata. Vira, não vai, vira, vira. Não. vira cara. É horrível. Não. Que horrível que é gostei. chocolate? Eu não gostei, tá bom? Gente, então, ó, hoje foi provando isso aqui, ó. Vitamilk, doble, choco shake. Eu não compro, e eu, eu não compro. compro, tá? O Leandro viu um branco. O Leandro viu um branco, ele queria trazer. Mas eu falei assim, ah, eu vou levar de chocolate, daí tá? sei chocolate, mas não, eu não gostei, tá? Depois eu vou comprar o branco para poder tomar também, tá? Ai, eu, deve ser horrível o branco. Então, gente, olha só, agora foi provando esse aqui que eu não gostei, tá bom? Então, pra vocês ficarem sabendo. Agora eu vou provar esse salgadinho, é uma espécie de salgadinho, porque quando eu vi no mercado, eu logo identifiquei como risole de carne que a gente costuma comer no Brasil. Só que o nome disso aqui é empanada. Aí, ou seja, tem empanada de carne e empanada de frango. E eu comprei isso aqui para experimentar. Então, e eu reparei que aqui em Panamá, eles fazem muitas coisas de fubá. E pelo visto, pela cor amarela, e quando eu vi ele cru, é muito de fubá. É igual a tortilha que nós compramos. Quando eu falei naquele início do vídeo das compras, que eu mostrei pra vocês que o Leandro pensou que era tamanha. Então... Amônia de Piracicaba. Acabou ela. Acabou. Ah, tá. Então, aí... E outra coisa também que Leandro comprou na porta também, que ele experimentou, e os meninos também. Então é tudo de tubar, maioria de tubá. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o recheio. Esse aqui é de carne. Eita! Uh! Ó, isso aqui é com carne moída. Tá vendo? Bem amarelinho. E esse aqui é de... Ah, esse é frango. Então vamos lá, né? Vamos experimentar de carne, que eu sou fã de carne. Você é fã de carne. Eu sou fã de carne, meu uhum. uhum. pai. Por isso que eu experimentei carne. Falou a moça que come até o osso da galinha, mas tudo bem, né? Não, eu sou fã de carne, eu sou fã de frango. Olha só, gostar, gostar. Eu não gostei, porque foi como eu disse a vocês. É Mas fubá. Eu Fumir, aqui agora, só nesse. Ah, tá. É fubá. Eu não gosto muita coisa de fubá, até o cuscuz. Aí, o amarelinho, vocês conhecem. Eu não sou muito fã. Meus filhos gostam. Eu não gostei. Comprar de novo, eu não compraria, tá? Eu só comprei mesmo para experimentar. Ou seja, como a maioria das comidas aqui do Panamá, eu não me identifiquei muito, não. <risos> não me identifiquei muito, não. Então, eu prefiro comprar o trigo, fazer o próprio salgadinho, sabe? E comer. Isso aqui, para mim, não gostei.